Boa tarde, pessoal. Desculpa a demora aí, tivemos um problema aqui, tá? Mas, é, conseguimos. Subimos ali na aplicação rapidão, que a apresentação está tá rodando no comparso e ela tá em local Rust, tá? Então, deu um problema com Linux. Meu nome é Wether, tá? Eu vou falar sobre Rust. É... Mais perto. É... Eu sou pós-graduado em mídias interativas, tá? é, sou é, graduado em ciência da computação. Há mais de 13 anos trabalho com linguagem de programação. Desde 2009, é, nós criamos o AnapoLivre junto com o Arthur, que está aqui nos acompanhando. Programa em Rust, Java, Python, JavaScript. É, como eu trabalho em fábrica de software, a gente trabalha com N linguagens. Todo dia, toda hora, estão mudando a gente. Mas assim, é que eu mais gosto mesmo, que eu mais uso né, o Java, né, há mais de 13 anos. Tá? O Rust, eu comecei a trabalhar com Rust há 3 anos atrás, quando eu entrei na Mozilla. Tá? É, eu queria ter vindo com o arsenal da Mozilla, mas por questões técnicas, tá, burocráticas, eu não consegui. Tá? Eu vou falar para vocês sobre o Rust Esse aqui é o mascote dele tá? É o Ferris tá? Como ele começou Foi em 2009 Em 2006 Com o Graydon Horry tá? O Graydon Horry era um funcionário da, da Mozilla E começou a trabalhar nessa linguagem Em 2010 a Mozilla Comprou a ideia tá? E anunciou ela na sua versão 1.0 né? A Mozilla acreditou nessa ideia Hoje a Samsung também acredita nessa ideia tá? é... não vou passar, não. Hoje nós temos mais de 2.300 colaboradores Ajudando a, a evoluir a linguagem tá? é... Esses dados aqui são do Stake, stake Overflow tá? Ela é a linguagem mais amada Com 78% por mais que muitos também um pouco, odeiem ela um pouco, mas ela, ela tem o ganho de estar tá entre. ser é a primeira. E como as mais bem pagas, ela está entre as seis. Tá? Então assim é, é, um, é um valor legal, tá? 69, do, 69 mil dólares por ano. Né? Então assim. Pagou? Alguns outros problemas techs, né? Mas vou continuar falando, tá? É, o Graydon Rory, né? Quando ele criou a linguagem A linguagem, a principal base que ele criou Foi a questão de trabalhar com concorrência Porque hoje a concorrência é tão, é tão forte Eu vou mostrar para vocês um, um gráfico Que mostra que o, nos últimos anos, tá? A gente já é notório, né? vocês notam que não aumenta a velocidade do processador, do núcleo, só está aumentando a quantidade de núcleo. Então, se a lingu as linguagens não se adaptar a isso, tá, nós vamos ter um gargalo, porque é, nós vamos ter o que, é, linguagens muito rápidas, muito fortes, mas o pro não tem processamento. E atualmente a gente, a gente, a gente vê que no, no panorama geral, né, o, a programação em si, eles estão tentando fazer mecanismo, pra, vamos dizer assim, para... É, eu falo que é tipo contornar. Hoje nós temos linguagens que faz o quê? É, algoritmo que faz o quê? Coloca quatro, cinco máquinas e faz, logicamente, a, dizer, achar que é só uma. Pegar vários processadores e achar que é só um processador. Então, hoje tem N algoritmos que fazem isso, tá? E isso é legal? É. Mas, para o paralelismo em si, o núcleo físico é melhor, tá? Ó, vão conseguir. Mas vai conseguir, É, hoje os casos de sucesso pessoal eu vou vou focar na npm tá porque hoje é sem dúvida o que mais a gente usa em todos os algoritmos que a gente faz porque quando você vai programar em angular react toda essa anarquia do do, do javascript você precisa fazer o download das bibliotecas do node modules né e a NPM, por causa da quantidade de downloads que é feito por dia, criou um registro interno com paralelismo usando o Rust, tá? Mas para frente eu vou explicar para vocês. A mesma coisa foi feita no Firefox. Então vocês vão conseguir entender o que eles fizeram na NPM também. Tá? Isso daqui é um dos ganhos dela. É uma, é, uma, é uma linguagem muito rápida. Vocês têm uma ideia? Essa comparação aqui é feita entre o Java, o Node Tá? Com o SQLizer My SQL e o, o Rust, na sua versão 1.6 rodando o diesel. Por segunda ela consegue fazer quase 19 mil e quase 20 mil requests no, no banco de dados. Isso com a mesma, com a, foi, foi testado com o mesmo hardware, tá? e ela conseguiu quase 500% a mais do que as outras. Tá? É, ela é cross-plataforma, ou seja, ela foi feita para rodar Windows, Linux. Tá? em celulares Android na né? toca Samsung já começou a dar uma olhadinha nela, tá? A Apple amou muito mais ainda, que ela fez uma coisa mais louca ainda. É... Ela é multi paradigma. O que é esse multi paradigma? É, eu coloquei ali só é, o que é um multi paradigma. Você pode programar estruturadamente imperativa, funcional. Ela tem um pouco de orientação a objeto, mas ela não é 100% orientada a objetos. Tá? Mas ela consegue fazer um, um, um mecanismo. Tá? Aqui é aquilo que eu falei para vocês. O número de cores está crescendo, mas a, o, a frequência do processador não está aumentando. Tá? Por isso que a programação concorrente é tão forte. E o Rust é muito bom nisso. Porque ele é thread, não bloqueante. Ele consegue fazer muita coisa legal. É, quando a gente instala o Rust, pessoal, ele, ele ao final de instalar, ele instala para a gente um restap, que é um controlador de versão. Ele tem um cargo. O que, que é o um cargo? Né? É, eu vou falar mais para frente. Ele instala o Rust-C, que é um compilador em C, bem dizer, a mesma ideia, quando a gente compila em C. É, o rust -Doc. O Rust-Doc é um... É uma documentação que ele gera automática, tá? tipo Java Javadoc mesmo, e, e o Rust de lá. Mas o importante ali é o Rust tá? Aqui nós temos o Crates. O que é o Crates? O Crates é o NPM dele, é onde ficam os repositórios. Tá? Traduzindo essa palavra para o português, seria um sexto grande, né? é do inglês. Então é um sexto grande que vai colocando as bibliotecas ali dentro e quando a gente usa o cargo, tá? O cargo é nada mais nada menos que o yarn ou o npm. A gente dá o npm install lá, ele desce com as bibliotecas do o Node Modus. O cargo faz a mesma ideia, tá? Ele pega do crates e desce para o seu, seu arquivo de configuração dele, que é o no caso é o target. Beleza? Ali tem o build que a gente quando a gente build a gente Vai buildar, né? a gente vai descer os dados. Ele vai fazer a, a compilação. É, tem o Run que é para rodar, o, rodar os testes, dar o cargo teste, né? E aí tem mais outros aí. Verificar a versão. Esse aqui, pessoal, é o cargo.toml. Que, que é esse cara aí? Nada mais nada menos que a gente já é programa em JavaScript. Ele é o package JSON, tá? Mesma ideia do pacote JSON ali. A gente põe as dependências dá o cargo lá e ele sai descendo as dependências do DIN. Tá? É Pessoal, é, isso daqui está tá na página da, da, do Rust. Tá? É como criar, gener, gerar um projeto. Tá? Hoje nós estamos numa era que você não inicializa o projeto do zero. Dá muito trabalho. A gente tem as bibliotecas CLI, que a gente chama. Angular CLI, Vue CLI. A gente solta ela lá e já cria o projeto base. O cargo também, ele tem. Quando eu dou um cargo new e o nome, ele cria a pasta e já cria a base todinha para mim na aplicação. O Hello World. Né? Então, eu com um comando só, eu crio o Hello World. Como acontece em outras linguagens. Ele cria com aquela organização que você está vendo ali, ó o cargo tom o src e o main tá o main pessoal lá dentro tem que ter uma função main que inicializa tudo como o, o c né c puro e dele vai startando todas tá a gente dá o cargo run ele desce todas as aplicações que tem para rodar essa aplicação e dá o hello world ou seja você dá dois comandos você está com a aplicação rodando tá é Aquele desenhinho ali, ó é o desenho do cargo, tá? é bonitinho ele, é bem invocadinho. A ideia é quase essa ideia. Pessoal, mas por que essa linguagem está é, tá começando a ser tão não difundida? Justamente pela segurança dela. E ela começa a fazer a segurança com aquele cara ali, que é o ownership O que, que é o ownership Eu no começo dei um trabalho lascado para me entender esse cara, mas eu fui trabalhando com ela e fui vendo que não era tão complicado. É como se você, naquele momento ali, você é o dono de um de alguma coisa. Um presente, vamos dizer. E naquele momento ali, você pegou o presente e deu ele para alguém. O presente é seu? Não, o presente agora é de alguém. Nesse momento, o que, que, você, o, que, que o, o Rush faz? Ele não deixa aquela variável S, que não tem presente, mas tem validade. Isso aqui, se fosse em C, passaria. Se você tentasse acessar o S depois que ele jogou os dados, poderia dar um erro de memória lá, porque não tem nada lá. Tá? Mas isso, nós estamos falando de uma variável é, que tem o RIP. O que é um RIP? Quando a gente faz uma variável do lado de cá, notando que aquela variável, ela recebe o número 42. 42 é um número, um inteiro, né? A gente sabe que o inteiro, o processador sabe quantas casas ele tem que alocar lá. Naquele outro lá, eu estou dando um new, um string, eu estou como se eu estivesse fazendo um new lá no, no, na memória e abrindo um hip. O que é um hip? Um hip ele, o, o, ele pega um tamanho da memória e fala, ó, ele tem tamanho 10, mas tem capacidade para 20. Então, naquele momento, a linguagem questiona. Nesse momento aqui, não. Como ela sabe o tamanho exato, ela cria uma cópia. E eu posso usar as duas. Tá? É como se tivesse um presente e ele duplicou e o presente pode ficar lá, tá? sendo usado. Naquele caso ali, não. Nesse caso, como se eu quisesse usar essa variável? Tá? Pessoal, o, ele tem um que a gente chama é, Borrow e Lifetimes. O que é o Borrow? O Borrow é como se você estivesse fazendo o quê? Emprestando algo. Tá? Então, ele empresta... Naquele momento ali que ele empresta, ele fala, ó, oh, você pode copiar. Ou seja, você empresta para a pessoa e fala, o que ela pode fazer com aquilo lá? Tá? Nesse caso aqui, onde eu empresto, eu ainda falo, ó, oh, você pode mexer nisso aí. Aí é quando eu uso uma variável mutable. Porque naquele caso ali, eu empresto e falo, você não pode mudar isso aí, você tem que fazer desse jeito. A linguagem questiona isso, tá? E ali, no caso, é o mut que é o quê? É o ponteiro. Sabe quando a gente dá ponteiro no C? o ponteiro. Eu falo, oh, eu te empresto, te dou um ponteiro. Por quê? Você pode usar ela e fazer o que você quiser. Como se tivesse uma cópia entregada pra ele. Tá? E aquele... E aqui você vê o, o, o ciclo de vida. Tá? Que essas barrinhas que estão tá aqui igual do GitHub, é o, que a gente, é o que a gente chama de lifetime. É o, é o ciclo de vida, né, da variável. Beleza? É, pessoal, aqui... Quando o Firefox Quantum chegou, ele pegou e colocou o Rust lá dentro. Tirou o C++, né, o C++? Não todo, tá? Tirou só uma parte. E colocou, ses, acho que é 69 mil linhas de Rust lá dentro. Tirou 160 e poucos mil de C++. E ele aumentou a velocidade em duas vezes. tá? Aqui nós temos... a é, O que eu curto esse slide... Tá? com a questão do Night, Beta, Stable, é como o Firefox é, uma, é, é criado. Se você quiser baixar a versão Night, ela está na versão 71. Seu Firefox da máquina está 79, tá? A versão Night lá tem todas as melhorias que está fazendo e o símbolo dela é aquele lá. A versão Beta tem aquele Beta lá e a versão Stable. Quando você trabalha com a versão Developer, é aquele azulzinho lá, aquela ali é a versão nova, a Fox. Que é focada em é, privacidade. A Mozilla está pegando pesado tá? em privacidade. Por quê? O Google está fazendo o contrário. Então, tipo assim, como é que eu vou concorrer com ele? Vamos na contramão. Tá? Aí nós temos a versão que é a nova logo. Essa logo começou a ser nesse mês. Tá? Essa nova logo ali. E por isso, agora o Firefox tem essas logos. Nota que mudou o do developer, do Nightly e do beta. Não mudou do stable, tá? Mas o developer mudou a, as logos. Ela é diferente na questão da bolinha ser menor e a raposa ser diferente um pouquinho. Tá? Então, você vai ver. É, se tivesse no meu notebook, você ia ver a versão Nightly rodando. Com aquela logo lá. É, aqui, pessoal, nós temos o Rust Servo. O servo, foi a mudança que foi feita para tirar o código C do Firefox. Tá? Hoje já, já, já, já é interno. Primeiro eu tinha que, eu tinha que fazer uma é, alguns ajustes e habilitar. Hoje não, já é a versão Quantum, já vem com ele e habilitar tudo certo. Tá? O que, que é o projeto Quantum? Tá? Pessoal, entenda que quando você acessa uma página, o motor, o Firefox ou o Chrome, qualquer um, Pega o seu código da página, pega o HTML dela e entra ali naquele flow, naquele motor ali. Ó. Quando ele passa, ele tem que questionar o DOM. O que, que é o DOM? A árvore do HTML. Esse está dentro dessa div, está dentro disso, está dentro disso. Pegou tal CSS. Quando ele questiona, é o, o quanto o CSS vai agir nesse local. Aí ele faz o compositor. O que, que é o compositor? Quando você dá um, vai verificar ali o CSS que está embaixo, que você está desenvolvendo. Você viu que ele tem muito riscado. O que foi clonado, o que o pai já usou. Né, o, o filho está usando uma coisa que o pai já tem. Faz aquela coisa toda. O compositor faz isso. E por último, ele entrega o render, que é o quê? O que você está vendo ali na frente. Tá? Aonde o servo entrou nessa história? Tá? O servo arrancou aquele e-mail lá. Ó. Ele entrou dentro do Quanto CSS e injetou o código Rust lá dentro, porém o código que roda no Flow, que roda no Doom e no Compositor para frente ainda é C mais mais, né? Então é, é uma mudança que eles estão fazendo gradativamente. A ideia é arrancar todo, tá? Aqui quando antigamente tinha que definir no Enable hoje não precisa mais, tá? É, aqui, uma, uma, uma, uma comparação do servo e do Jekyll. O Jekyll é o que rodava antes. Tá? Uma thread, só numa thread, ele é mais rápido que o, o Jekyll. Quando ele abre quatro threads, ele desce muito. A questão ali é o único problema é que ele vai pegar e ter problema no compositor. Porque está tudo separado, aí o compositor demora um pouquinho mais. Mas mesmo assim é muito rápido, porque ele já deixou muito muito para trás, tá? É, nessa época que trocou, tinha 69 bugs abertos do Firefox. Só a troca corrigiu 51. O compilador corrigiu os 34 só no compilação, tá? Que dava 73.9%. Aqui, pessoal, é como eu falei para vocês, então por que essa a gente tem essa importância toda da internet, né? da web. Nós temos uma, nós estamos falando de uma é, linguagem de baixo nível, tá? De baixo nível, porém com grandes é, ajustes para linguagem de alto nível. Então, o que, é que eles fizeram? Por causa dessa velocidade, tá? Eles também criaram elementos é, para web. E hoje eu uso o Nickel ou Rocket, tá? Para mim fazer páginas web. Eu trabalho com páginas web, naquela velocidade que vocês viram. Eu posso criar um API é, com, com aquela velocidade muito fácil. O NIC é para trazer páginas é, estáticas, tá? Opa. O Rocket já é para fazer o quê? Trazer páginas, é fazer o API, get, post, tá? E o WebAssembly. Pessoal, por que o WebAssembly está tá se tornando o padrão? Uma ideia, né? padrão. Quando se começou lá atrás, se decidiu pôr o JavaScript, ou colocava o Applet. Era uma ideia. Dentro do navegador da Mozilla, que na época tinha outro nome. Tem muito tempo que eu nem lembro. Era um azulzinho. Só porque eles decidiram pôr o JavaScript. Hoje não. Hoje, com o poder de processamento que a gente tem, é, eles, eles não puseram o Applet, né? E hoje colocou o WebAssembly. O WebAssembly funciona com a mesma ideia. O que é o WebAssembly? É, é uma VM. Uma, uma máquina virtual rodando dentro do navegador. Tá? Então, hoje está muito é, em foco essa parte E o Rust faz esse casamento muito bem E ele consegue interpolar com o JavaScript Ele não vai retirar o JavaScript Os dois conseguem trabalhar junto tá? E usando o paralelismo tá? E usando o async assim ainda, o wait Que aí deixa a coisa mais violenta né? Pensa eu poder trabalhar com o paralelismo E startar tudo async, assim o wait Eu starto tudo em camada né? Ao mesmo tempo Outra coisa, ele funciona Paralelo com o Neon Com o Node tá? Ele funciona paralelo com o Ruby E ele consegue funcionar paralelo também com o Python Usando essas bibliotecas tá? Quando eu, Pessoal, a facilidade De eu criar uma API eu vou, é, Primeiro ali eu dou Um, um, um Rust Default Night, que é o que eu estou trazendo Uma, uma versão é, Night, ou seja, em teste eu, teste. eu dou um cargo new Lá dentro do, do, da, do tom. tom Eu coloco duas bibliotecas Que é o Rocket tá? Dessa parte Eu vou ali e coloco um get tá? Re Registro ele tá? Dou um cargo run Já está rodando lá na porta 8000 O meu arquivo tá? E eu posso aqui testar né? E coloquei ali, né? Hello, 18, e ele já retornou para a minha resposta. Tá? Minha idade está correta, tá? 18 aninhos. Tá? É, criando o executável, só dou um cargo builder, o executável está pronto. Tá? É, pessoal, aqui nós temos o RustLug, tá? Que é uma... Como eu vou falar para vocês? Ele é uma... Todos os fac está nesse local. Se você quiser saber qualquer coisa da linguagem, lá tem. Tá? Essa linguagem é muito legal para aquela matéria de estrutura de dados, que todo mundo ama na faculdade. Tá? Fazer pilha, fila, lista. Tá? Aquela coisa maravilhosa. Ela faz com a... Você fica cabulado. Tá? O compilador dela é mais lento que eu tá? Mas não dá para ser bom em tudo. Né? A gente tem que deixar um pouquinho <risos> os outros. Tá? Pessoal, eu fui um pouco rápido, porque aconteceu uns probleminhas, tá? Mas eu vou abrir para perguntas, porque aí a gente pode bater um papo até mais tranquilo, tá? Há? a voltar? Eu vou... Eu vou deixar aqui depois com vocês, é, meu e-mail e, e... Meu e-mail e meu GitHub, tá? Lá no meu, GitHub, no meu GitHub tem trocentos é, coisas que eu já fiz de estudo e alguns outros que eu, que eu peguei também é, de exemplos e coloquei lá. Tá? Que É uma linguagem que eu estudo, ela tá? é diferente. Tá? As outras linguagens, vamos dizer, eu trabalho com ela, essa é onde eu ainda estudo. Aí muita gente pode falar assim: Moeda, essa linguagem tem futuro? Tem porque ela foi entregue para a comunidade a comunidade agora começou a trabalhar com ela. Aonde a gente vê que essa linguagem tem futuro? Essa semana fez uma pergunta no grupo nosso, tá? É... Vou deixar para vocês aqui, tá? E é meu e-mail, tá? Eu deixei. É... Vocês podem mandar um e-mail para mim. Outra coisa também, a nossa comunidade no no Telegram, hoje nós temos 600 e poucas pessoas tá? Se você quiser, porque eu poderia deixar trocentos links aqui pra vocês, mas não achei legal. Eu achei legal você pegar e é, ir no Telegram, porque o Telegram só digite Rust Brasil, você já vai entrar nessa comunidade. E essa comunidade starta tudo que você precisar pra aprender Rust, tá? Tudo, tudo que você precisar, tem lá todo o material, você precisar de apoio, a galera tá lá, junta, tá? É, então, assim, a pergunta foi feita lá. O Graydon Hurry, que é o cara que criou a linguagem, foi contratado recentemente pela Apple para trabalhar em qual projeto no Switch? Por que a Apple contrataria o cara para trabalhar direto no Switch? O gargalo do Switch é o que o Rush faz. Vendeu eu pôr o Rush lá dentro, eu trago o cara que fez ela. Né? Então, assim, muitos caras criticaram o cara mas eu acho, tipo assim, um cara está lá na, na, na empresa há tantos anos, tá? e se ele aceitou, ele teve o porquê. Né? Eu acho que se julgar não seria o certo. Eu acho que se ele falou assim, não, eu vou, o outro desafio na vida dele, ele pegou e deixou a linguagem, falou, estou deixando, mas estou deixando em boas mãos, os engenheiros que estão lá, são competentíssimos, e foi aventurar no outro, no outro projeto. Tá? Então, se vocês quiserem estar com a gente lá, como eu falei para vocês, nós temos 600 e tantos é, usuários lá hoje, prontos para te ajudar. Material, exemplo. O Rust segue a ideia do, do que eu falei para vocês, da Mozilla, que é o quê? Documentação ao extremo. É uma ideia da Mozilla. Pois não? pessoa ser usada para contratos inteligentes em uma das plataformas que eu estou trabalhando, né, que ela se chama Enigma. Nessa comunidade tem apoio também é, do, do Rush sendo usado ju justamente para contratos inteligentes? Assim, é, igual eu falei para você, as coisas estão acontecendo muito rápido e novo, uh -huh. né? É, se você entrar lá e, e questionar, a galera vai junto com você e tentar estudar isso também. Tá, bom. tá? Porque é o seguinte, é, a parte de IA, ela está entrando na parte de IA também. Está uhum. entrando muito rápido por causa da velocidade e do paralelismo. Sim. Ela, ela consegue ser, é, vamos dizer assim, é, junto com o Python, muito parecida. Então, a linha de aprendizagem das duas é muito parecida. Tá? Okay. É, por mais que o Python tenha algumas qualidades e ela também tem. Tá? Mas eu, é, hoje, por causa da, da quantidade de dados que nós estamos processando, ela ganharia muito vantagem. Tá? Por não ter thread bloqueante. Tá? quando ela está a quantidade de thread não bloqueante que ela consegue fazer o, o, a, a, o empilhamento dela é é, assim, é fantástico você ver o quando eles fizeram um tipo o um levantamento de como mudou o servo no do firefox que eles mostra cada elemento tem uma parte lá que é muito legal quando eu comecei a empilhar toda a árvore do é, é, você fez sim fala assim cara só o desenho já fica bonito, Imagine isso é, funcionando, né? É, mais alguma pergunta? Atualmente eu sou desenvolvedor Java, mas eu estou muito interessado em começar a aprender linguagens funcionais. Você acha que o Rust é uma boa porta de entrada para o paradigma funcional? Ou seria melhor eu dar uma olhada em outra linguagem para pegar isso primeiro e depois partir para Rust? Não, eu, eu vou ser certo, o seu DIC é perfeito. tá? Não é porque eu mexo com o Rust não, é porque eu também venho do Java. Tenho 13 anos de programação em Java. É, a parte funcional, a programação funcional dela é muito forte. tá? E uma coisa que a galera sempre fala, é, o Rust te torna um programador melhor. Porque você vai ter que pensar em coisas que as outras linguagens, é, de, é, tipo, para você. O compilador não deixa. O compilador vai te falar, cara, não faz isso aqui não. Tá? E ele é tão legal que ele pode falar para você, não faz isso e te bloqueia. Mas você pode lá e falar para ele, não, eu aceito a, o risco e joga a variável, o elemento un, é, unsafe. Ou seja, eu não quero nível de segurança aqui, eu aceito o risco. Tá, então... É, é uma boa entrada Mais alguém Respondi, né? então eu, eu acho que é isso tá acesse lá pessoal é, é o eu vou colocar o link lá é se quiser mandar um e mail é, ou se quiser me achar também no github o meu github é o weather 96 está vocês for o weather 96 no github vocês me encontram tá ou no meu e mail também essa apresentação está lá, como está a outra também, que eu fiz. A outra é só código. Tá? Eu não quis trazer só código aqui, para não ficar uma coisa maçante. Mas na outra tem código de ponta a ponta. Cada elemento, variável, é, traits, é, trabalhando variável, traits, trabalhando a parte generics, a parte estrutural, toda, todo elemento, até criar uma aplicação. Tá? Eu agradeço. tá? Com coração, desculpe pelos né, problemas que tivemos, tá? Mas, legal, valeu.